Pessoal, aqui é o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música "Magia Alguma" da banda Oficina G3, ok? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Eu estou usando aqui a versão original, tá? Do CD "Indiferença", né? Com Manga no vocal, isso aqui é só os velhos acima do, do, dos 40, aí, né? Que vai lembrar desses nomes. É... E a gente vai tocar ela aqui então, Fá Maior, tá? Não tem introdução. E é uma música relativamente fácil de tocar e linda, né? Eu particularmente gosto, né? Quem aí, né, na sua adolescência aí não ia num show da Oficina G3, né? Apesar que os adolescentes ainda vão, né? Bom, eu ainda vou retornar um dia pra assistir um show deles, beleza? É, gente, a cifra tá na descrição, tá de grátis pra baixar. Link do curso na descrição, ok? E vamos pro tutorial então. Começa com um acorde de Fá maior, tá? Lá menor, Ré menor, Olha o zap zap aí, tocando. Ré menor com Dó, tá? Deixa eu ver como é que eu faço pra aparecer Ré menor com Dó. Não faço, né? <risos> é, tá, vamos, a gente fala aqui, ó. Fá com Dó, pronto. Então vamos lá, ó. Fá, magia alguma. Lá menor, Ré menor. Não poderia, é menor com Dó, né? Aí agora vai vir Mi bemol, tirar a paz deste Si bemol, novo ser Aí agora aqui, ó, vai ser Si bemol com baixinho Fá Tá? Fá de novo soltar ao vento, Lá menor Ré menor a minha voz Mi bemol que encontra o doce nome, Si bemol do Senhor, aí vai ter que voltar aqui, aí você vai fazer de novo, nesse né, bemol com baixinho em Fá, tá, então ficou aqui, ó, Tcharam. Faça essa música, né? Tirar a paz deste meu novo ser. Fá de novo. Soltar ao vento. A minha voz. Aí, Mi bemol que encontra. Si bemol do nome do Senhor. Tá? Agora que você segura o Fá. Agora vai ser outra parte. Sol menor. tá Ver. Em meus olhos, Ré menor, Si bemol, a paz nascida, tá? Sol menor, vou ter que pausar meu zap zap aqui, mutar ele. É, si bemol, na estação da graça, na estação é Si bemol, Mi bemol, da graça do Senhor, e Dó, ok? Então ficou aqui, ó. Parte. A gente vai para outra parte agora, é, Fá, gotas de sangue, Lá menor, tá vendo? Ré menor, e justificam, aí Ré menor com baixinho em Dó, né, na direção, Mi bemol, do seu, si bemol, caminho eu vou, Fá, e aqui é um Ré menor, mas você faz aqui um, um Dó com baixinho em Ré. Tá, daqui faz, né? É. Então ó, é um dó com baixo em ré e depois um ré menor, tá? É, faz. Na direção do seu caminho eu vou. Entendeu? Ó. -ra -ra -ra. Aí repete de novo, né? É, mi bemol na direção, si bemol do seu caminho eu vou, fá. E aí o Si bemol com Fá, né? Aí vem o solo, né? Ó. O solo é a mesma parte do Magia Alguma, tá? Que é Fá, Lá menor, Ré menor, Ré menor com Dó, Mi bemol, Si bemol, é não. Fá e Si bemol com Fá, tá? Essa é a parte do solo, né? Muda um pouquinho. Aí a melodia vai ser isso aqui, ó. Sobre o Fá, eu fazer... Fá, beleza? Aí vai pro Lá menor. Bem devagar, ó. Aí vai pro Ré, ó. Ok, aí depois vai aqui pro Mi bemol, ó. E o Fá tava aqui Depois o acorde de bemol com Fá Vou Fazer bem devagarzinho As vezes isso aqui, tá? Qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo, tá? Faz umas anotações, uns rascunhos aí, que você vai conseguir pegar, beleza? É, fez essa parte, aí volta, Sol menor, ver em meus olhos, Ré menor, Si bemol, a paz nascida, Sol menor, Si bemol, na estação, Mi bemol da graça do Senhor, Dó, Aí vai vir um, está vivo o tempo do amor, vai ser aqui ó, está, está vivo, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, tá, então está vivo o tempo do amor, viu, Tem do amor, ok, finalizando já hein, facinha assim essa música, Fá, gotas de sangue, Lá menor Ré menor Me justificam Ré menor com dó Mi bemol Na direção Si bemol Do seu Caminho Eu vou Fá Aí vai ter aquele Ré menor, né? Tá, ó Aí vai pro mi bemol Na direção Do seu Si bemol Caminho eu vou, faz aquele Ré menor de novo. Aí para finalizar. Na direção Mi bemol, Si bemol do seu. Pausou. Caminho eu vou, Fá, Si bemol. Caminho eu vou, Fá, Si bemol. Caminho eu vou, acaba no Fá. Beleza? É uma música bem fácil e bem bonita de tocar, né, é, os quarentão aí que nem eu aí, tudo deve ter ouvido essa daí, entendeu, na igreja. <risos> então tá aí a chance de você tocar ela, não tem dedilhado, é só essas pulsações, né. Bem fácil de tocar. Beleza? Então assim, tenho certeza que não vai haver dificuldade pra você executar ela, tá bom? E aí depois se você quiser incrementar algumas coisas... Lá dentro do curso tem umas frases, uns links e suporte para você que ainda não é aluno poder tirar suas dúvidas comigo. Tá? Ultimamente eu tenho gravado mais vídeo para dar suporte no WhatsApp do que para o YouTube. Tem uns alunos aí que vira e mexe, estou mandando vídeo para eles, entendeu? Tá mais fácil. O aluno pergunta, eu já tô com tudo ligado aqui, eu já ponho para gravar e respondo o aluno ou no grupo de aluno também. Então, se você quer fazer parte desse movimento aí, quer ter, quer ter esse tipo de suporte, esse tipo de interação, clica no link aí abaixo, se inscreve no curso de Teclado Online e vem ser meu aluno, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!